Galera, beleza aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa ganhando. E hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui que eu quero te mostrar três fontes de tráfego, né, que são melhores, tá, do que o Facebook, né? E mas antes, se você ainda não é inscrito, então que você possa se inscrever, Compartilhar com os seus amigos e lógico como você vai gostar deste vídeo Então você possa dar o seu like é, Então é o seguinte E lembrando também, eu quero deixar o um link aqui abaixo tá? Do curso ranqueamento de vídeos do é, o Pulo do Gato Do Ele Vento, tá? que é um curso muito bom Que ensina você a ranquear vídeos de maneira muito simples, não fácil De maneira simples, você vai aprender a ranquear seus vídeos nas primeiras posições E daí, obter vendas, tá? É isso mesmo, tá? É, então é o seguinte é, Quais são as três, as três melhores fontes de tráfego do que o Facebook? Bom, é... Eu vou te, antes eu preciso te falar um pouquinho da história do Facebook Por que você é, não é hoje em dia é, Você usar o Facebook hoje é, Praticamente usar páginas é, Colocar é, é, publicações e vídeos e tudo pra ninguém Por quê é, Porque no, no, no final de 2017 O Facebook ele foi muito penalizado Pelas famosas fake news por isso que hoje você vê um, uma campanha muito grande é, sobre, a fake, sobre as fake news porque infelizmente as pessoas recebem as informações repassam e elas não conferem se aquilo é verdade ou é mentira né? isso pode prejudicar uma pessoa pode atrapalhar a vida de uma pessoa se aquela notícia for mentirosa é, pode prejudicar a vida de uma pessoa e com isso o Facebook acabou levando muito processo né? E como eles levaram muito processo, eles não querem arriscar Então eles cortaram o alcance das páginas Cortaram o alcance eh, dos, das fanpages, eh, das publicações Justamente para que? Para forçar a pessoa a investir em anúncio Porque a pessoa investindo em anúncio eles têm mais controle daquilo que vai ter alcance ou não. Por isso que hoje é, as pessoas é, colocam é, posts né, em, em grupos né, e o alcance é mínimo. Né, e eu vou falar isso num outro vídeo sobre estas, é, estas é, é, publicações em grupos, se funcionam ou não. Tá? Eu já tenho um vídeo aqui nesse vídeo, nesse canal... Falando sobre venda expressa, que é uma outra coisa, tá? Mas o que eu quero te falar aqui é o seguinte: as três fontes de tráfego que são melhores do que o Facebook hoje. A primeira é que tem surpreendido porque ela já estava lá há muito tempo e muito pouca gente usava, inclusive eu, né? Que é o Pinterest. É o Pinterest, o Pinterest é uma rede de, de desenhos, fotos é, e imagens. Né? Que está lá há muito tempo né? Está lá há muito tempo Porém ela é pouco utilizada E ela, por incrível que pareça, gera muito tráfego Principalmente para o YouTube e para é, sites Se você tiver um site é, Pode colocar uma imagem lá Que você vai mandar tráfego para a sua, sua página Outra é, é o Instagram ah, O Instagram é fantástico apesar dele ser do, do, também do Facebook, mas é, o Instagram hoje é a bola da vez e o segredo para você trabalhar no Instagram são duas coisas primeiro, é a constância, ou seja, você colocar ali sempre novas imagens, novos posts de preferência duas a três vezes por dia, se você tiver como fazer isso se não, uma vez por dia, né, todo dia, e isso causa muito engajamento. E segundo, é, o, as hashtags, tá? Toda postagem sua, coloque de 20 a 30 hashtags, se eu não me engano, vai até 30 hashtags. Você pode colocar de 20 a 30 hashtags, funciona muito bem. Para dar engajamento, sempre mandando a pessoa clicar na sua bio, tá? e o terceiro é o nosso fantástico e absoluto YouTube. YouTube ah, não tem coisa igual. Eu estou para descobrir algo que seja melhor do, YouTube, do que o YouTube. Por quê? Porque o tráfego é automático. As pessoas procuram o, o é, aquele assunto. Se elas encontrarem o seu o seu vídeo, entendeu? E se ele estiver bem posicionado né? aí você é, começa a ter mais pessoas visitando sua, seus vídeos e daí se for um produto interessante você tiver feito uma copy legal você vai ter vendas daquele produto então o YouTube hoje também é muito bom então, se você juntar o YouTube, Instagram e Pinterest são três fontes de tráfego muito melhores do que do que o Facebook né eu vou fazer um vídeo ainda sobre Facebook tá de algo que tem me chamado muita atenção, mas essas são as três, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, dá seu like, inscreva-se no canal, se quiser comentar alguma coisa, pode comentar aqui na aba de comentários, comentário legal, e também lembrando, é o curso ranqueamento de vídeos, é, o pulo do gato do Elivelto, tá? Tá aqui na descrição do vídeo, é muito legal, ensina muita coisa interessante, tá bom? E é isso aí, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até mais.